Meus queridos amigos Pessoas que Passam por aqui pelo canal Nos visitando Eu e Madalena Mais uma vez Vamos na casa do seu João Da Dona Nelly Do sítio deles Fazer uma visita lá pra eles Saber como eles estão Esses dias Um deles estava meio Dodói, E nós não conseguimos ir lá fazer uma visita Mas agora a gente vai Por aqui Tá chovendo, apesar que hoje não, hoje tá bem... É, não tá fresco, tá até calor, mas tá chovendo bastante. E eu vou aproveitar que eu tenho com a Madalena umas coisinhas pra fazer e vamos aproveitar, vamos fazer lá mesmo. Então, você já conhece esse caminho, quer dizer, nem todo mundo, né? os que são inscritos já conhecem estou aproveitando e levando um pãozinho para tomar um café para gente poder almoçar com eles lá mais tarde então vamos nessa nossa viagem por assim dizer, vamos nesse nosso caminho Ok, pessoal? Bom, nós andamos um bom trecho. Agora nós vamos nos preparar para pegar o caminho que vai da casa da Dona Nelly e do seu João, porque esse caminho que eu tá estou fazendo que vai para uma outra cidade. Lá para frente Então agora eu vou entrar aqui à direita Pode seguir em frente a que a ele está chegando na casa deles O bom quando chove é que a estrada de terra não faz muito poeirão, né? Porque pensa Quando tá seco Como que a poeira Cobre tudo isso daqui O carro chegando em casa parece que passou debaixo de um cinzeiro É o fato da gente estar tá vindo para cá já dá uma calma tão grande, gente, que é brincadeira, não? Muito bom. Bom, pessoal, estamos já chegando na casa da nossa querida Dona Nelly, nosso querido seu João, passando sobre uma pontezinha que tem aqui e daqui pra frente já começa as chácaras, as mais antigas. Tem algumas ali para trás, são chácaras mais novas. O pessoal, tá até construindo ali que eu acabei de ver. E aqui são as mais antigas, onde ela já mora há muitos anos. Aqui à direita é uma outra estrada E eu vou para a esquerda agora a direita é outra estrada a Limeira É Limeira 326 Olha é oh, quanta manga caída no chão ó. Manga quase não tem aqui Bastante, tem bastante madura Acabei de ver aí agora Fala Chico! Você tá bom? Estamos aqui novamente na casa do seu João e da dona Nelly. E tem uma coisa interessante que aconteceu comigo com a Madalena. Nós tivemos a impressão que o seu João. Ou a dona Nelly não estava muito bem. E para nossa surpresa, realmente seu João ele está um pouco dodói, sabe? Não está muito bem. Mas nada que Papai do Céu não possa curá-lo, né? Então eu estou aqui agora gravando a minha chegada. E eu demorei um pouco para chegar, porque eu tinha umas coisas para resolver. Eu cheguei na hora do almoço. Então eu já vou direto para o almoço porque eles já prepararam sabendo que nós viemos para cá preparar o nosso prepararam o almoço para gente e também tem hoje pessoas trabalhando aqui que estão pintando a casa dela e nós vamos então junto com eles almoçar passar um tempo aqui e depois eu quero fazer um ter um papo bem agradável com o seu João o seu João precisa com certeza de uma visita é assim que funciona a dona Nelly ali ó dona Nelly falou para mim assim ah eu não tô hoje muito assim para ser filmada não eu já levantei cedo fui mexer com os porcos eu falei mas é dona Nelly, para com isso barca, sou... é. barca. o Paulo Basílio lá ó eu já falei para ela que você falou que vai vir para cá mas ela falou para mim tá conversando com você eu fiquei feliz de saber que vocês estão conversando isso é muito bom é e a Madalena tá ajudando a Dona Nelly ali. A Dona Nelly tá preparando ali um, um tomate. Madalena já tá ajudando lá na cozinha. E eu vou ajudar elas duas aqui também, gente. Eu vou ajudar porque é o seguinte, eu vou pegar, ó. Eu vou ajudar aqui, ajudar a sumir com essa comida aqui, ó. Eu vou ajudar a desaparecer essa comida aqui, ó. Dona Nelly, que caldo gostoso é esse aqui que eu não tô conhecendo? Caldo de mandioca. Eu não sou mágico, mas eu vou fazer sumir um pouco dessa comida oh, Coisa boa, coisa boa Ô Paulo, você tá louquinho pra poder vir pra cá Ah, você tava me empirraçando naquele dia, né Paulo? Empirraçando com aquela, aquela asa de frango lá ó, ó Paulo, dá uma olhada nesse aqui, ó Caldo de mandioca aí, ó Baba, Paulo, baba Então agora nós vamos almoçar nós trouxemos aquela farinha de trigo aqui para ver se a gente faz alguma coisa mais tarde. Talvez não faça hoje. Mas, de qualquer maneira, está ali. Vamos lá, Madalena? Ela semana passada. Nós vamos ali agora, a Madalena e a Dona Nelly, vai colher o que que você falou, Mê? Gilói e berinjela. Deixa eu aproveitar e mostrar uma coisa aqui Janaína, querida amiga Tá vendo essa plantinha aqui, ó O filhotinho dela já tá lá em casa Crescendo, cada dia que passa Mais bonitinho, ou bonitinha que seja Pra levar pra você, tá Na viagem que eu for aí pra Ipuyuna Você já vai estar tá com a sua mudinha que a dona Nelly já fez Já tá lá em casa Pronta pra você receber aí Em Minas Gerais Deixa eu ir ali agora O papai do céu vai mandar chuva Olha aqui, se ela, Madalena e Dona Nelly. Benícia. Chupando! Essa né, dona Nelly? É sabará. Uns, uns chama essas aqui de pinga de mel, né? É. Gente, o pezinho tá carregado, ó. Tá carregado. Hum, hum, hum. Que delícia! Essa tá bem doce, viu? Tão doce que é aquela história, a gente quer pegar uma, quer pegar duas, três. Olha esse cachorrinho aqui, ó. Esse pequenininho aqui, qual é o nome dele, esse pretinho? Bahia... Ah, neguinho, negão. Essa aí só já tinha faz muito tempo, né? Essa, Essa branquinha. É e tá comendo alguma coisa. O que ele tá comendo, será, ele Será que é passar, isso? Ah, ele come tudo que ele vê na frente. Ei, ah. espertão, hein? Aqui, ele tá comendo jabuticaba. É. Aí, gente, ó. Como é que tá isso aqui, ó. Aí na mão da Madalena. E como choveu, não precisa lavar. É só pegar no pé. Nem se <risos> É verdade mesmo. Mas, gente. Hum, hum. aqui, então, o mel, isso aqui. É. tronco doce que só vendo eu vou até pegar mais um pouquinho para me chupar na volta que agora eu vou gravar ali madalena pegando com a dona nelly giló que tá perdendo o giló lá então eu vou lá para Gravar, enquanto isso eu vou levar umas para chupar. Pessoal, olha o tempo de chuva. Até a mais tardezinha vai chover bastante, viu? Você é berinjela? Brinjela. Brinjela. Brinjela. dizer que nem o... Só que da minha filha fala brejela. Hum. ela, sim, sim. É, tem um matinho ali, a leitura está sendo feita no matinho. Olha lá, que beleza agora. ela. Aí aqui a brejelinha, assim, ó. A brejelinha? Deixa eu ver a brejelinha. Aqui, ó. Aí eu tinha aqui a brejelinha. Não só. esqueci de pôr na mesa para comer. E como sítio é sítio, dá uma olhada aqui. As, as flores já estão aqui. Vai demorar muito e começa a dar fruto. Fruto? Ah, tem um ali já, ó. Uma abóbora. Uma abóborazinha ali, ó. É um pepino. Ué, isso aqui é um pé de pepino. Ah, é pepino também. É, não é abóbora não. Ô, gente, eu me enganei. Mas tem abóbora. Aquela ali, ali. Aqui, ó. Hum? Tem um pepino. Ali é abóbora, ah, A é Abóbora está onde? Ah, esse aqui é abóbora. Esse aqui é abóbora. Uma abóborazinha. Abroba. Abroba. Abroba. Tem outra abóbora. Olha que belezinha, gente, ó. Sim, tem outra. Bem, mas essa qualidade aqui de pepino engana porque tá. Essa aqui é a folha de abóbora. E o pepino tá ali, ó. O pepino é essa folha ó. lisa, assim. Isso. isso aqui, é, isso aqui, ó. O Madalena tá mostrando. Essa é a abóbora. Isso, a outra é a abóbora. É que eu, eu, eu vi lá embaixo. Isso aqui, às vezes vem junto lá embaixo. A senhora plantou quantas carreiras? Aqui, aqui, De berinjela? Só uma. Mas, dona Nélia, essa terrinha aqui é boa, hein? É boa. E eu eu lembro daquelas é mandioca que a senhora colheu. Não tem veneno. Não, não tem veneno, né? tem veneno aqui, ó. É, é tudo, como que fala? Orgânico. Tem... Orgânico? Orgânico. Nem adubo, que é tudo plantado só com esterco. Só com esterco? Só. E a senhora não está vendendo dela não? Só pegou, fez só para vocês aqui Ainda praticamente? Não, mas eu vou vender que agora está começando a produzir, né? Ah, então a senhora fez de propósito para fazer um dinheirinho. É, porque vem muita gente pedir, né, Cis? O quiabo eu vou plantar agora também. beleza, Di. Vou plantar o quiabo agora. E ali também já tem um pimentãozinho, dona Nélia? Tem, pimentão. Tá começando a produzir também, ó. Que beleza, hein? olha lá, ó. Lá é o giló, ó. Giló tá lindo também, não? Tá lindo. O giló já colhi umas duas vezes, já. Gente, aquele tá bem vermelhinho. E tem os verdes no pão de comer, hein? É, os vermelhos tem que apanhar para Tirar a semente, né? Jogar. É tirar tirar semente mais, sabe, né? Tem duas siremas ali que tá numa alegria só, viu? daqui que, que cai assim tudo mesmo, né? Uhum. É, é, é. É busca, né? A gente anda na, nas roças e essas criaturinhas aqui são todos companheirinhos da gente, né, dona Nene? Não tem como tirar um bichinho desse da vida da gente, né? Fala companheiro! Oi, tem uma nenenzinha ali, gente! Vai lá! Ah, o negão derruba Epa. ela! Epa! É. Ah. Ei! É. É. O negão derrubou ela! Quer brincar, ela não tem nada. Ela tá é pequenininha. É. Oi, oh, gente! Isso olhou! Ele quer brincar. Ele quer brincar e ele é grandão, é, né? Tem uma pata do tamanho do. E é, e é pesadão, né? É. Ô, negão! Ô, negão! Olha que beleza, Cícil. Ah, sem dúvida, né? Olha que maravilha. Lindo, né? Gente, não tem, não tem veneno, veneno aqui. Não tem. É tudo na base do... do é, da raça... Como é que você usou aqui? Tem só esterco. Só esterco, só mas eu. então. Mas só esterco. É orgânico só. É. Só não fica muito bonito, né? grandão, que nem a gente pega no mercado, mas só que não tem veneno, né? Ah, o importante é isso, né? É. Oi, mãe, você é bonita. Nossa, mas ela, ela se apavorou com o cachorro. Vem aqui, vem. É, Essa cachorra é muito sem vergonha. Ela quer ver ele de novo? Passa! É Billy! Mas agora ela já não está com medo. É, agora ela já parece que é. ficou, ficou com mais coragem. Ah. Oi, mocinha. Oi, Isa. Oi, Isa. Joga beijo, joga. Joga beijo para mim. que não. Ela quer brincar, mas ainda tá com um pouquinho de medo ainda. É, tá com medo. Lá vai ela. É, sendo nossas crianças, quando era pequeno. É, já passou. Que bom. bom, gente. Que coisa mais chique. A dona Nelly, seu João, já vieram aqui, ó já plantaram milho. Não vai demorar muito, já vai ter milho. Dentro do tempo, né? Da própria natureza. E os milhos daqui são... Pelo que ela estava falando, são milhos que foram plantados também só no esterco. Eles têm tratores, né? Tomba isso aqui tudinho. Olha as carreirinhas de milho aí, que belezinha, ó. ó. Vai lá na frente, ó. Perto do matinho lá. Olha giló madurinho lá. Giló já vai separar o giló para tirar a semente, ela estava falando. Vai tirar a semente. Porque quem mora na roça, se quiser o que a gente chama de semente crioula é a semente que é tirada direto do nativo, né? E ela ainda consegue, Dona Nelly tem essa coisa boa, tem essa mão boa. Pô, ela já foi nascida e criada na roça, né, gente? Então, ela tem uma noção excelente do que é isso. Que Madalena já, com ela, já... Pegou essa bênção aqui, ó. Olha, eu não sei se vocês gostam, mas eu gosto, viu? Eu amo o Giló. Não sei fazer uma saladinha. E Madalena faz um, uma comida muito boa. Com o Giló. Ele gosta, não sei se é bom, mas... né? Eu gosto, sempre gostei. E vou contar para vocês o que acontece. Eu tava morando em São Paulo, tava trabalhando de servente de pedreiro para um camarada lá. E o patrão ficou de levar um, di um dinheiro para nós. Deixa eu mostrar você assim pro povo. Bom, para quem não me conhece, já que a camarada pegou a filmadora, então eu sou o pequeno Cícero. Então, o pequeno como... grande homem, dá um ó. Eu... Pai de graça Olha como ele é grande Aí o, o patrão, ele ficou de levar para nós o pagamento da semana Ele pagava para nós na semana E aquela semana ele não pôde levar o pagamento Então não é que nem hoje, tem celular, você fala rapidinho Naquele tempo não, isso foi em 1979 Então ele tinha que ligar naquele famoso, tele... naquele famoso telefone que você... que você pega Lembra? Quem é que lembra? Fazia assim, ó. Aí tinha aquele bocal assim pra falar Aí tinha que marcar o horário com a telefonista e tal. Daí ele ligou e falou assim: ó, oh, pessoal, eu não vou poder levar o dinheiro de vocês. Então vocês vão se virando aí, segunda-feira eu apareço aí. E o nosso encarregado, que era o, a gente chama de Feitor, é né? aqui. ele pegou e disse assim: olha, gente, é o seguinte: nós temos aqui um, um, um dinheirinho muito pouco, nós vamos ter que se virar com uma mistura bem simples. Não tem como comer carne hoje, vocês esquecem, né? Tem um pouco de arroz ainda, dá para aguentar até segunda, tem feijão. Nós vamos dar uma saidinha vou ver o que eu posso comprar. Isso foi umas seis horas da tarde, numa sexta-feira. E ele foi lá para onde ele tinha que ir lá, quando ele voltou, ele voltou com o giló. Eu nunca tinha comido giló. E ele fez esse giló. Isso umas sete e meia mais ou menos tava pronto já. Pessoal, quando eu comecei comece a comer essa. É fruta? Posso falar fruta? Hum, fruto? Esse fruto, vai. É amargo. Tomate eu sei que é fruta. É, mas vamos dizer fruto. Amargo, mas eu não sei se era fome, que era muito, porque não tinha outra mistura, eu não sei o que foi, Só que eu me apaixonei por giló. Aprendi a comer giló, aí eu fui aprender que o giló, ele tem a própria água, não é isso, bem. Cozinha Sim. na própria água dele, né? Que ele solta, que ele libera. Sim. E ele não tinha nem uma carninha moída para colocar no meio. Eu fui comer giló com carne moída bem depois. E eu aprendi a gostar. E agora nós estamos aqui, ó. Um tanto bom já de giló, um ponto bom para poder é, comer. É, tem umas berinjelas aí também. É, e tem berinjela que a Madalena pegou também. Pronto, essa é a história. Mas é assim. É, e é você tá lembra que quando nós chegamos em Limeira também nós comemos muito giló? Muito giló. <risos> quando nós mudamos para cá... Ah, outra coisa, eu vou falar porque eu não tenho que ter vergonha disso não. Quando nós mudamos para cá, então, todo começo vocês sabe disso, quem já passou pelo que nós passamos. É difícil, no começo é difícil. E nós homens, os responsável pelo lar, tem que dar seus pinotes, tem que dar seus pulos. Aí tinha um açougue, tinha, não tem ainda, eu acho, aquele açougue, né? Isso há 26 anos atrás. Deve ter ainda um açougue. E aqui tinha uma granja muito grande na cidade. O nome dela é Malavase, era na época chamada Granja Malavase. E essa granja, então, como é granja, vende carcaça de, de frango, carcaça de, de galinha, sei lá. E a carcaça era mais em conta. E a gente tinha dinheiro só para comer, Carcaça, de, Carcaça frango. de frango E Madalena fazia bem temperadinha No capricho, gente, mas foi muito tempo A gente comendo isso E se precisasse eu voltaria a comer novamente Carcaça de frango e giló maduro E giló maduro Porque não tinha dinheiro para comprar <risos> ele verdinho Que nem tá aqui, ó, que era mais caro ó. Mas graças a Deus Não faltou pão na mesa, meus filhos foram bem criados Aí foi melhorando E hoje a gente já pode ir. Graças a Deus pode até comprar um um boi, um boi. <risos> um boi. É, um boizinho. Tudo tem seu, seu tempo, tudo tem sua Sim. época, né? E dou graças a Deus porque aprendi muita coisa. Mas também sabe de uma coisa, gente? ó Quem está atrás da câmera aí que me ajudou muito, ó a companheira, que não fazia questão não. Tem mulher que você falar que é carcaça de... Ai, desculpa pela tosse. Se falar que é carcaça de frango, é capaz de mandar o um marido com carcaça de frango e tudo para rua. Mas a Madalena sempre foi parceira. Vem aqui no meio pra você não quiser, não. Tá. Eita, vamos ali. Vamos ali, ó. Peraí. Agora nós vamos aqui, ó. Dona Nelly falou assim, já tem bastante manga madura e nós podemos vir buscar porque senão começa a perder. E eles dão manga pra gente exatamente por isso. Porque os pássaros comem eles comem, a gente come e ainda acaba perdendo. Vai perdendo manga. E essa manga é uma delícia. Eita, uma aqui dentro. Outra coisa bem, ó. Olha quanta manga rosa no chão ali, ó. Deixa eu ver. Aqui, tem uma que caiu dentro do.. Tá geladinha. Da caçamba desse. Essa caçambinha aqui, ó. Trator. Caiu aqui. E aqui no chão. Olha a conta conta aqui ó essa aqui já é, já é uma durinha acabou de cair praticamente não não acabou de cair porque não tá brilhando aqui né que tem que brilhar mas caiu hoje a faquinha aí ó eu não trouxe a faquinha à toa né olha ah lá a já foi mais esperto do que eu que eu não peguei faquinha e aqui no chão mais uma só que essa aqui essa essa eu não sei como é que vocês chamam aí mas eu conheço por manga peca é uma manga que não, não dá para aproveitar. Manga pica. Vai, ah, pensei que fosse um. Vai, ah, pessoal, achou um negócio que. Achei não, né? Nunca achei. Pensei que fosse, falei, ah, achei um anel. Não sei o que é isso aqui não. Parece um. É, só se for o dedo mendinho de, de Golias. Deixa eu pegar mais manga ali. Porque se ninguém. Pegar acaba perdendo aqui no pé, que beleza! Ó, ó, tem que pegar mesmo porque se não pegar, acaba. O problema são essas ervas de passarinho. Se a dona Nela não der um jeito de tirar, ó. elas vão, hum, boa, né? É uma de passarinho aí, ó. Isso é e ali embaixo tem, é pitaia. Pé de pitaia. Olha lá embaixo naquele pé de lá que eu vou filmar lá para vocês verem. Ó. Carregado. Que bonito, né? Ó, Que visão para ser apreciada, né? Não tem coisa mais gostosa que comer uma, uma fruta no pé, né, gente? Para baixo tem bastante. Opa! Olha lá que embaixo jeito, agora. Que, que jeito que come a fruta no pé? assim, ó? Deixa eu ver. A Madalena vai comer a fruta no pé. Vai, vai, vai. Essa aqui, né? Essa aí é é, é, fruta, assim? no é comi comi, fruta no pé. É, comer a fruta no pé, mas não verde, né, ó? embaixo ó. bem bem lá embaixo na divisa do outro sítio também tem ó. Olha que beleza tá muito longe então deu uma pequena granulada ó oh, beleza deixa eu voltar para cá tá muito longe só aparece na gravação comendo fruta, né? É, ah, graças a Deus. Já teve gente que criticou você por isso. Você não deixou de ser bonita nem um pouco por conta disso, deixou? Teve um, uma inscrita que falou... Hum. É. Falei, é, a Madalena só vive comendo. Não tem um vídeo que a Madalena não está comendo. Não é, né? Se tem fruta para comer, se tem frango para comer, se tem um bife para comer, se tem um bolo para comer, e aí as pessoas nos oferecem com amor, não vamos comer? Eu ainda falei pra. Aqui. Pera, deixa eu ver o negócio aqui. Cadê? Ali, ó. Você não tá vendo que ele tá mimetizado ali, ó. Que lugar? não tá? Aqui, esse Tá vendo? Eu não. Que madeira são no chão, assim, no chão. Não é no passarinho, não. É, é uma quê? folha de. Parece um passarinho mesmo, bem. Nossa! Mas não é não. Olha como eu vi um passarinho. Madalena viu um passarinho ali e realmente parece, assim, olhando rápido, ó. Oh. Mesmo, eu achei que era um passarinho. Eu falei, um passarinho oh, pessoal, mexe. só que não é passarinho, é que do jeito que a gente olha aqui na distância que a gente tava parecia um passarinho. Ela ficou toda contentona lá. Não é passarinho, preta, então, mas não é passarinho. uma folha que ficou parecendo por causa do ângulo dela. Só se fosse pelo voar mesmo. Então aí, voltando aqui no assunto lá, eu falei para a mulher assim, falei, moça, eu sei que você tem todo o direito de entrar no canal para apreciar o nosso trabalho, mas essas críticas que vocês fazem são um tanto infundadas. Eu falei, às vezes você está aí em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, não sei, não tem acesso a essas bênçãos que a gente tem, Ao invés de você falar ai que desejo que eu tenho de estar tá aí com vocês, comer uma fruta, você vem criticando minha esposa porque ela come de tudo, mas é que comer mesmo. Quem que não come? Eu também como. Aqui, ó. Ele já plantou aqui no meio da cana. Cana para gado dele. Ele plantou a cana, como vocês podem ver aqui, ó. ó. E no meio já deixou a... As leirinhas de, de abóbora. No meio e na lateral também. Onde não nasceu plantou abóbora. É. Às vezes planta... É machis. Acho que na beira de casa assim tem muito entulho, né? Muito resto de tijolo que vai jogando. É porque tá na beira da casa, mas lá pra baixo já não é assim. Mas é por isso que elas vão andar bonitas. Eu quero mais nada. A penosa lá. Isso aqui é um tronco. De uma mangueira que eles tiveram que cortar. Porque aqui a saída de carro já estava jogando os galhos para cima da saída de carro. Aí o que, que aproveitaram? Eles fizeram aqui, ó. Que beleza. Colocaram uma orquídea. E aí já está ficando mais e mais bonita, ó. Achou um lugar ideal, né? E aqui do lado é aquele pé de manga que eu falei. Não sei qualidade de manga que é essa aqui, não, Adriano. Você conhece, Preta? Ah, uma ali, ó. Eu vou tirar para você. Você não tá vendo, não? Eu acho que aqui tem dois, duas qualidades de manga. Tem uma ali, só que. Porque. É, amarelinha. Vamos ver tem se não vai granular. Às vezes é né? granula por conta do. Se não, é, se não é um galho na frente que a câmera lê, é o fundo lá atrás que não deixa ver direito. Que pena, mas ali tem uma manga madura. É, vou tirar de lá. Ela é lá. O que que você acolhe lá? É, eu passei lá, eu lá deitado. Ela deu o que pra ele? Dei um tubiote e agora deu um pouco de leite. Será que ele vai fazer o quê? O suporte foi grande, hein? Abençoado, hein? Olha lá a reunião, pessoal. A reunião do o Comitê das Galinhas na Chuva lá, seu João. Olha lá. É, pessoal. galinha na Chuva? Ei, meu, vou falar uma verdade, que beleza, hein? A chuva é uma benção. Olha é onde é que tem uma galinha d'Angola ali, carregando uma folha na costa. Tem uma galinha d'Angola lá que tem uma folha bem na costa dela, senhor. Eu não sei como aquela folha caiu lá. É, tá debaixo da árvore. É. Que chuva abençoada, nós estávamos precisando dela, viu, gente? Ah, chegou uma galinha da Angola para dar uma opinião na, na reunião das galinhas lá. Mostrar as diretrizes. Opa! É, não deixa de ser uma galinha, né? camarim do seu João é de admirável toda vez que eu venho aqui ou tem fruto ou está carregado de flores dá gosto a chuva começou a diminuir ela sai do esconderijo delas ó. agora é a hora de ciscar com gosto Gostoso da água caindo, né? pezinho de laranja do seu João. Tem uma laranjinha lá, gente, ó lá. Gente, depois dessa Abençoada água que caiu aqui Estou aqui por baixo das árvores andando e vi ali, ó, essa represa que a dona Nelly tem. Várias vezes eu já disse assim: para a dona Nelly, qualquer hora dessa eu vou vir aqui pescar, pode? Era, seu João falou que pode. Então eu vou vir pescar. E eu não pesquei ainda, na verdade por, por falta de, de, de vontade mesmo. Mas eu quero mostrar para vocês que eu, a chuva que deu. Logicamente não foi essa a primeira, né? Já vem chovendo, já faz uns dias. Ela não tava desse jeito. Não sei se vocês viram um dos meus últimos vídeos. Ela não tava desse jeito, não. Olha como é que ela ficou bonita agora. e até uns camaradinhos ali, uns convidados ali de fora. Olha lá. Estava apreciando alguma coisa no chão ali. Aí o, o, eu falou assim, ó, você vir pescar aí para ficar à vontade. Aí ele falou assim, ó, o que tem muito aí, porque essa água pode ver que é barrenta. Tem muito aí a traíra. E eu tenho que vir aqui mesmo, viu pessoal? Porque a gente tem que passar um, umas horas na beira dessa represa, nem que nem que for para não pescar nada, só pelo privilégio de ficar ali, naquele fundo lá onde eu estou gravando para vocês, ela disse que tem muita traíra. E isso na boca da noite, lá para seis horas, sete horas, deve dar mesmo, porque lugares assim elas amam, né? Quem pesca sabe disso. Olha ah, que lugar bom, ó. Um dia nós estávamos aqui, andando aqui na beira desse, desse, dessa represa e formando aquelas borbulhas de água, saindo bastante. Aí a dona Nélia falou assim, ó, tem peixe por ali. Aí mais ou menos nesse rumo que eu vou mostrar agora, ó, tinha várias, várias ali, ó. Dá para poder ver, só que eu estava sem a filmadora, então eu não gravei. Eu simplesmente tive o privilégio de contemplar, mas não gravei. Olha que belezinha aqui, mas onde eu vou e tá junto, ó. Tava aqui perto de mim, lambendo minha mão, agora eu... Aí, ó. Vai ser grande, vai ser bonito depois que... O adulto vai ser muito bonito esse cachorro, viu? Tá molão ainda, né? Você tá molão ainda, né? Hã? Vem pra cá, vem. Vem cá, vem. Vem. Vem cá, vem. Tem? Criançona ainda, né? É, aqui era um canavial, pessoal, ó. Era um canavial. Eu não sei o que aconteceu um dia. Deixa eu só focar direito aqui. Aí, eu não sei o que aconteceu um dia que os chamados sem terra invadiu essa, essa área aqui, ó. A Dona Nélia se viu em papo de aranha, porque esse pessoal quando resolve fazer isso, onde tem água que nem aqui, onde tem uma matinha que nem aqui, ó. Ou então que nem ali, ó. Eles entram lá e arranca tudo que tem pra poder fazer os barracos, ó. Daí, Dona Nelly, já, alguém já tinha ligado pra, pra polícia, né? Dona Nelly também reforçou. Aí, graças a Deus, vieram aqui e tiraram eles. Era várias famílias, mas eles foram tirados. Aí ficou abandonado aí agora. Nem cana, nem nada. Fica aí, ó. Quem tem fogão a lenha, tem que ter o que? Lenha, lógico. Olha que beleza. Bem ajeitadinho aqui, ó. Olha mais, ó. Bastante mesmo, hein? Olha que beleza. E ele tem mais lá em cima que eu acabei de ver. E tem mais ainda essas aqui, ó. Ó. Também o que tem de madeira que ele pode pegar para fazer a comidinha dele, ele pega. Seu João é muito jeitoso. Ele está meio dodói, eu estou tentando animar ele, mas ele não quer nem que grave ele hoje. Ah, não estou muito legal para gravar, eu estou com corpo ruim, mal estar e... tá bom, vamos respeitar, né? Deixa eu ver o um negócio aqui. Deixa eu ver o um negócio aqui. Vamos ver, deixa eu fazer só um teste aqui. Hum, moço. Dá uma olhada. Esse aqui eu conheço por lava peça. Opa! Voou uma pomba ali no alto. Daqui a pouco eles abrem as asas pra secar. Se tem urubu por aqui é porque tem carniça também. Uma coisa puxa a outra. O da roça é isso, né, gente? Olha ah, que beleza. Essa aqui que é, que é só do meio, que eu estou vendo. Cotozinha, Cadê o rabo? Não tem. Bonita, né? Pescoço pelado. Lá no fundo da, da galinha da Angola. Agora ficou tudo quietinho, que choveu tudo desse jeito aí. Acabou de botar, acabou de botar, que que esse toquinho de gente tá querendo fazer aí perto essa galinha hein, ai machão, ai pega alguém do seu tamanho rapaz. Opa, mais uma botou. Acabou de botar, ó. Alarma demais, né? Devia botar e ficar caladinha. Vamos ver se o machão vai pra cima também. Dois ovos estão garantidos ali já. Tá falando? Toma, jeito, rapaz. Olha o outro aqui. Vem aqui pertinho e fica sentadinho aqui. Ó. Hã? Já vou lá já. Pega aquelas três dondocas juntinhas ali, ó. Nós olha só, dá um prato bom ali. Não dá, não vou gravar o seu João um pouquinho de longe. Não, não, não. Que ele falou assim: Não, não quero que grava eu, não, porque. Eu, eu tô muito feio, porque não sei o que... Olha lá, virou as costas, ó. As... Seu João é um homem tão simpático, olha lá, gente, ó. É um amigão nosso, que as pessoas querem o bem. Viu, dona Nelly? Ele melhorou, assim o hora e veio aqui pra levar ele no médico. Então, o bem que o pessoal quer em vocês dois. E o seu João, com graça, nem querem que filme porque não tô bem. Porque tá dói, Ah, pai, queria juízo. Nós acabamos de tomar um café agora, pessoal, pensa... Café com pão e ovo caipira. Quem gosta? Né, bem? Ei, ei Madalena. Você só come. <risos> Levei da mulher agora, Madalena. <risos> mas eu liguei essa câmera pra gravar eles ali. Mas pra mostrar é o seguinte, ó. Tem um tico-tico aqui, mas eu não sei onde ele tá. Olha o cantar dele. Tá escutando? Só que, como tá chovendo, eu não posso sair lá fora pra não molhar a, a filmadora. Tá aqui nesse pé de goiaba, ó. Olha que cantar mais agradável, gente. Tá aqui nesse pé de goiaba, mas eu não sei aonde. Olha que bonitinho. Ei, mas eu vou falar, dá até sono essas coisas, né? Uma chuva bem agradável como tá agora. Um passarinho desse cantando a gente numa rede, para quem gosta de rede, pronto. Junta o queijo e a marmelada. Eu queria encontrar ele, mas é complicado. Deixa eu ver se eu consigo ver dali de fora. Ele é muito miudinho, gente. Eu não consigo descobrir no meio dessas folhas. Viu? Ele já me viu, porque parou de cantar. Olha lá, parou de cantar porque ele me viu. Que judiação, viu? Mas o companheiro tá aqui, ó, o parceiro tá aqui, ó. Emoção, moção, hein? Se deixar ele pulando a gente, toma amoroso que ele é. Falei, ó, opa, não que você tá com as patas tudo sujo de lama, vai, vai pra lá, Vai, vai, vai, vai. Vai, vai. Vai. Você vai, coisa nenhuma, moço. pegar aquela gracinha para vocês verem o tamanzinho dela. o tamanzinho disso, que coisa mais linda. Seu João tá fazendo já tá fazendo essa estrutura aqui, que aqui vai ser uma oficina mecânica para os filhos deles fazer os consertos nos caminhões que eles são motorista de caminhão, né? Tá ficando muito bem feito, hein? Ficando muito chique isso aqui. És monta tá carregado hein? Beleza. Não está ainda no ponto de colher, mas já tem alguns que dá para escapar. Mas está gordo. Ó. Mais linda, gente Ainda mais que choveu A beleza dela parece que dobra Olha, gente, como que a dona Nelly é, é amorosa. Esse porquinho aqui, ó. Eu, nós não sabemos se foi a mãe dele que mordeu ou se foi o cachorro que mordeu. A gente não sabe. Só sei que a dona Nelly tá cuidando dele, ó. Já passou o medicamento, no um, um corte, tudo já. Agora dando leite para ele, para salvar ele. Fortalecer. Fortalecer. Tá já tá reagindo já. bem perto do que tava antes, viu? É, tá mesmo. Se nós estivéssemos na chata, né? Pra... Ele falou que ia me dar ele pra me picar. Ah. Sério, quantas vezes você já fez isso na vida, dona Inés? Nossa. Sem conta, né? Tem lá no chiqueiro umas pardelas que tava quase morta. Agora dá até dó de matar. E tão bonito que ficou? Tão bonito e tão manso, né? E tudo isso aí também é dom, viu? É, né? Tem que ter muito amor com o animalzinho para cuidar dele. Do jeito que ele estava com aquele corte lá feio daquele jeito lá, qualquer uma achava que já não, não servia para nada. Isso, e os outros tratou desse jeito também? Tudo com esse jeito. Eu coloco ovo no meio do leite. Dou gemada para eles. Se tivesse a senhora o nobre, dona Nelly, a senhora faz uma saladinha. Uma, uma batida no liquidificador com ovo e leite e dá para ele beber. Ah, tenho, eu tenho. Pega cinco folhas, dona Nelly. Pega cinco folhas de pro pronobio, bota no liquidificador, bate com leite e ovo e dá para ele. A senhora sabia que cura mais rápido? Ah, é? não sabia, né? É. Olha que, que é... como é que é o quiabo, dona Nelly? Você falou? É o quiabo. Que o quiabo ajuda a levantar a criação quando tá doente? É, Mas até, como... até o gente, até o humano. A, Até o ser humano, como é. a senhora faz então? A é caso faz liquidificador. Mas o quê? O quiabo. O quiabo mesmo? É. Verde? Verde. Com semente de tudo? Com semente de tudo. Ele curou a, a doença do cachorro, a, a coisa, como que chama, palavirosa. Mas no caso como que faz? Pega um quiabo, dois é, ou três? É. Gente? Não, é cru. É cru. Pega ele, um, um, um já tá bom? Não, uns três. Uns três quiabos? Uns quatro, por aí. Depende ah. do tamanho do quiabo, né? Certo. E coloca. Coloca no liquidificador com um copo de um água. água? um copo d'água e bate. Dá so... aquele limbo para ele beber na seringa. Ah, o meu não precisou nem dar na seringa. Ele bebeu sozinho. Olha só! Que um negão aí, esfomeado. E esse aqui tomou uma mordida uhum. de um animal que deu dó de ver. Sabe que eles Olha lá o corte no pescoço. Não, ah, mas ele vai, vai reagir cada vez mais e vai escapar dessa. Já tomou antibiótico, agora vai embora Nossa, Certeza Bom, eu e Madalena estamos indo embora agora, né Dona Nena? Tá na hora já é Se não não monta a barraca aqui, só não manda nós embora mais <risos> Tem uma casa vazia ali, não quer morar? Pois é, vai Ela tá difícil de alguém assumir ela hein? Então Ó gente, deixa eu mostrar uma coisa rapidinho pra vocês aqui, ó Esses dois aqui não se topam, ó não se bica de jeito nenhum, ó. É o tá feio com que a é mãe dele... Que tá rosnando. Ó o Bento rosnando com o outro, ó. Ó. O, barulho, o Bento e o Baruque. O Bento dois e ali é o Baruque, ó. O Bento Do, é o os barulho. dois não se topam de jeito nenhum. É é velho, ó, ó o Bento, ó. Mãe, ah, ele não respeita mais velho. não. Bento! E se o Mônio estiver aqui? O Bento não suporta o outro, ainda bem que o outro é mais, como assim dizer, mais tranquilo. Não quer briga, mas quando pega também dá até dó. Agora esse aqui é um bonachão, ó. Ele vamos. vamos lá ver onde ele para ver onde ele vai? Ele quem? O forquinho, ele vai procurar mãe. Vamos lá para nós poder ver. Se ele vai procurar a mãe dele, que ela não sabe quem é a mãe. Na roça, gente, todo o tempo é ocupado. Quando a gente tem um sítio, não pode ter preguiça. Se tiver preguiça, tá enrolado. Ai, quantas mangas que caiu por causa da chuva, bem, ó. Tem várias aqui, ó. Essa é minha. Você lembra, quando assim, Que, gente a que caiu. caía, nós escutava cair, né? Aí nós falávamos assim, essa é minha. Dona Nera, você vai colocar onde ele? A senhora não sabe quem é a mãe, né? Será que é? A senhora já colocou? 3, 7, Ah, a senhora vai contar quanto tem que a senhora tem uma noção. Mas ele é de manzinho, né? Ele é. E será que ele vai deixar? Eu vou deixar, eu vou colocar um pouco de tapioca. É mesmo, né? os irmãozinhos, se é aquele irmãozinho dele, tá ali, ó. Ele é bem miudinho perto dos irmãos, né? É, bem miudinho. Sempre tá assim, um assim, filha. Ah. Né? É. Que coisa! Você vai arriscar deixar ele aí, então? É, eu vou deixar com a mãe, porque ele mama de noite, né? Então, mas se não for a mãe dele? É a mãe dele, sim. É. Ah, nossa, tá acabando. Ué, mas ele põe Dona Nélia colocou ele lá embaixo, gente, ó. E é brava essa porta! Nossa, que medo! É Será que ela vai reconhecer, Dona Nélia? Vai. Eu nunca vi. Eu nunca vi uma porca brava assim. Acho que o Pano colocou eu lá, acho que ela estranhou. Né? Achou que era a gente que estava descendo, acho, né? Pode ser. Olha ah, tá ah, como ele tá quietinho ali, gente, ó. Porco não pode confiar em porco, de jeito nenhum. De jeito nenhum mesmo, eu mesmo não confio, não. Desde aquele dia que, de que... Tá, né? É, deve estar tá mesmo. Com medo mesmo. Olha lá, né? tá com medo mesmo, lá. Até urinou, tadinho, ó. Andando aqui. É, já está andando. Isso aí já é um, um bom sinal, né? É um bom sinal. Olha o tamanzinho dele perto dos irmãos. Ele sumiu lá perto dos irmãos. Miudinho de tudo. Tomar e não ataque ele, viu? Os irmãos estão cheirando ele já. Eles estão sentindo o cheiro no pano, bem. Reconhecendo o pano. É, dá-se a tá. Tá nele. Bom, gente, nós já estamos indo embora. A dona Nelly está ali cuidando. O seu João também está lá para cima. O seu João hoje não quis ser filmado de jeito nenhum. Então vamos para cá. Não tem um bocado que ele vai fazer. E está na hora já. A gente ir também. Tudo tem um limite, né? Nosso primeiro limite já deu. Vai, pequenininho. Canta novamente tá com as asas abertas pra secar, né? Ah, é? Uhum. Nossa, ele nunca viu um de perto. Virou a cabeça pra trás. Esquisito ele virar pra trás. Agora o pequenininho canta. Ele é bonito, né? É, ué. A espécie dele é. Deixa eu ver o pequenininho ali que tá cantando. <risos> Ei, irmão Zezinho, dê aquela pegada que o senhor falou que... Ah, porque você deixa a cabeça pronta. Assim ponta. vira <risos> Assim vira meu estômago quando você faz isso com a câmera. Zezinho, meu querido Zezinho. Uhul! Vai a cabeça. Vem aqui. Vai, baixinho, canta, vai. Mostra quanto que tu é macho. Ah, um pequeno grande homem. Ai que cantor, mas vai tomar vergonha na cara, assim? Oi? Gente, ó, o tempo de manga é isso. Ô, bateu pro coração? A riqueza da roça é isso aqui, ó. Nem vou lá perto porque eu não preciso, ó. Dá uma olhada que bonito. Olha que alegria, ó. Tá dele cantando, mas vou dizer a verdade, viu? Bem, ele, ele, ele é, eu já, já gravei até, você quer saber? A Madalena tá admirada de ver que o pequenininho ali, ó, tá paquerando aquela galinha lá. É só que ele é grande pra ele. É, ele vai com aquela asinha dele quebrando do lado lá, mas não dá nada. Olha lá, lá vai o machão, cheio de graça, olha lá, vai, vai, vai, abaixa asinha para ela. Olha lá, vai, lá vai, lá vai, ah, eu vou falar, viu? Beleza, onde você leva a filmadura você vê essas bênçãos aí, ó que bom. pegar porque quando chegar lá em casa, bem, dá para gente chupar tranquilo, sentar lá e que vai perder. Foi o que ela falou aquele dia lá. Oh. Tá dando energia que tem gente? Acho que já, Essa mulher não para também, bem. Né? Essa mulher não para também, gente. Pensa. Beleza do outro lado também, eu tava vendo aqui, ó, mas olha lá, ó. Olha. Opa, olha o que eu tô vendo ali, ó. Oi. Ô bem, será que aquele pato ou aquela pata ali é daqueles que tava no lago aquela vez? Tô achando que é, que foi embora, sumiu. Nós gravamos aqui, eles já tinha, tinha sumido. Lá dentro é uma galinha, aqui fora é um pato. Ou a pata, não sei. Madalena gosta. Né? Pensa na pessoa que quer bem no, no ambiente desse. Opa! Rapaz, beleza, porra mesmo aí? O que você tá olhando pra mim aí, ó? Vou oh, falar a verdade, dá uma olhada só. Subiu ali tá aí olhando pra. pra. pra essa daqui, ó. Olha só. a cara disso. É, o Natal tá chegando, hein, camarada? Natal tá chegando. Todas horas. Você não tá nem aí, não? Fala aí, não tô nem aí com o Natal, não, rapaz. Opa! Desceu em cima de um filhotinho. Tá bonito, né, velho? Prontinho. Uma. Dona. T. Opa! Foi embora aquela lá. Sala, me vai, vai, vai, vai, vai, vai, que é o cachorro atrás. Mais outra. É tão madura que ela caiu. toa. Mais uma. Mais outra. Opa, oh, aí ah, você. Essa tá bem firme, hein? Tá, Vou ela assim, ó. Vou pegar aqui no chão. Vou pegar, você não pegar. Aí, uma. <risos> e duas. Bem aqui na minha mão. E três. Tó. Ela deixa que tá pouco. Vai cada uma madura ali, Madalena. Aonde? Que? Segura aqui, bem. Ela tá passada, mas eu vou dar um fim nela lá em casa. Vai passar ela pra dentro. Vou dar... é, ela tá passada, mas eu vou acabar de passar ela lá em casa. Essa aqui também tá assim, ó. Tá desse jeito aqui, ó. Só tá duro, tá vendo? Tá estragada <risos> totalmente, não. Dá para Essa é a coquinha que a gente fala, dona Nélia? É. Vai ah, também por manga rosa, né? É, com isso também é por manga rosa. Ah, só derrubou verde. o verde. Por que, que não pode tirar o joio do meio da planta? Porque... Tirar o quê? O joio do meio da planta. Porque arrancar a planta, né? Uhum. Essa Bato, cai a ah, verde também. Tá bom, Dona Minha. Mãe. É bom ela cair natural. É. Aí, aquela lá, aquela tá é. A espada ali tá tão delicioso, que depois eu tô hospital. Tem três, uma hora só. eu já a ré. Fazer o que, Dona Nelly? Doce. de manga? Sua mãe? Não, tira essa casca, daí cozinha. Depois passa ela tudo na peneira. Deixa assim, não muito mole, mole, sabe? dá uma fervida nessa. Daí passa na peneira e aquele caldo você põe assim e apura. Uma delícia. Mas de essa nada. manga aqui? Essa manga é a melhor que tem para fazer. Aí, Madalena, que tal? Ele vai para né? Mas lá na frente você para lá, você acha um Você não viu lá se tem? Uhum. Bem pouco. Ah, o chico está pouco. É. Então aquele é pé de. espada já não tem mais? Não tem. Mas deu pouco. Dá tá pouca, muito... né, sen... oh, dona Nela? Deu pouco, sim. E, e dá. ela madura antes, né? Novembro ela já tá tudo madura. Olha o passarinho lá em cima, um pau de seco. Eu vi. Tem uma rolinha junto com ele. Mas estava doce de novo. A rolinha está atrás, né? Estava uma tá. delícia, Madalena, né? aquela merda. É? Nossa. Uma rolinha e um pássaro lá, que eu não eu sei qual é. Que eu não chupava mais. Daí eu sentei ali, o João começou a chupar, eu peguei, eu não chupei, caí na hora, né? Hum. Aí eu falei, nossa, João, que delícia. Vou chupar mais uma, mais uma. A mãe me deu uma diarreia. Hum, vamos ali, ó. Não saí lá longe, eu nem vi. Que delícia, dona né? Peguei aquela madura que o Madalena tirou ali. Tá um mel. Tá? Tá, bom, Não, tá mel? Tá um mel. Baruque? Baruque? Baruque? Aqui, ó. Cadê o Bento? Seu amigo do irmão, seu, seu amigo, irmão camarada, cadê o Bento? Vocês não se bica, por quê? Um Baruque? por que você não se bica com ele? Hum? É. Se eu tivesse aqui, tivesse tempo, eu ia fazer isso. aquela festa ali. Gente, ele tem dois pássaros garibaldi. Bem aqui tem garibaldi também, Madalena. Madalena, tem garibaldi aqui também. Tá de choco, Dona Nelly? Dona Nelly, tá de choco? Não, bem. Gente, aquela manga que eu peguei ali, aquela parte preta, olha que situação que eu deixei ela. Tá vendo? Aí a pessoa jogar fora porque isso que tá estragada, não tá estragada não, ó. Tava tão doce que olha como é que eu deixei ela. A dona Nelly tá pegando os ovos das galinhas. E a dona Nelly pega as galinhas lá dentro e tira de lá e pega o ovo Elas não gostam não Fica bravinha Não gostou não porque ele pegou os ovos dela lá não Nem aquela ali, nem a outra que foi embora Olha o pequenininho bravo aqui ó. Essa foi boa, não gostou também não ela tirou também lá dentro do ninho não gostou também não <risos> <Tô> brava! as <risos> duas amigas queridas lá como é que uma gosta da outra Trocando ideia lá, enquanto isso eu tô gravando. Gente, dona Nelly não gostaria que eu morasse aqui por perto. Hoje ela falou pra mim que gostaria tanto que a Madalena morasse aqui perto da casa dela. Que bom que as pessoas querem ver na gente, meu Deus, eu fico tão feliz por isso. E a gente falou de ir embora aquela hora, Também meio enroscada aqui ainda. Graças a Deus por essas amizades. Hein? Bom, gente, é o seguinte, eu vou terminar agora. Quero agradecer a cada um que veio até o final desse vídeo. Preciso ir embora, Tá chovendo bem fininho. Deus abençoe a cada um. Compartilhem, comentem, dê seu like. E que Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima. Terminando esse pequenininho aqui, ó. olha que alegria que ele, esse, esse cachorrinho fica e é quebrada a, a coluna dele ó e anda pessoal é mole como que ele anda anda nas duas patinhas, quer ver? ó queria tanto que ele viesse aqui deixa eu ver se ele vem deixa eu ver se ele vem aqui quer ver, ó. Oh. vem cá, vem cá vem cá e vai embora ó quebrado assim mas ele está todo feliz da vida vem cá, vem é, é. É. É. O garfo. Gente, não. eu tava dando uma passeada vendo umas ferramentas antigas e encontrei isso aqui, ó. Esse aqui eu sei, é um tombador, Madan, Esse primeiro aqui? Não sei. Esse primeiro aqui eu acho que é um tombador, não é, seu João? É. E, esse, esse aqui é, é de tombar amendoim? Bico, bico de? Bico de, de, de, de burro. De cortar... É então, mas é de cortar amendoim também. Eu vi muito trabalhar com amendoim. Não, era de uma um coisa só. Assim, de cortar amendoim é de um lado só. Não é, seu João? Não é um ferro de um lado conheço. só assim? Eu não conheço. esse. Assim. Esse aqui é de arado, seu João, assista aqui, ó. É. E esse? Esse é um riscador. Esse é riscador? É riscador de, de burro aqui esse pequeno aqui também é, né? Olha só quanta ferramenta. Aqui é o... ah. um garfo, né? É, o garfo. Como é que chama isso aqui? Forca? É, forca. O... É, tem gente que fala assim. Ali tem uma... Uma foice. Uma foice, lá tem outra. Aqui é foice. Um outra foice. Ali chadão Aqui tem um gancho de Esse aqui é o que? Eu não estou conhecendo também. Não. Para é baixo nessa ponta. é pra... Ah, Madalena, isso é para baixo. essa vou pôr ponta. um negócio aí, será? Hã? Não sei. Essa ponta é para baixo. Chama A gente chama uma vanga. Esse? Outro. Esse. Esse, esse, aí. esse aqui. É. Ah, esse? Ah, esse aqui é de tirar muda. É um ah, muda. Esse é um... aqui é uma barra de ferro? Uma barra de ferro. Uma barra de ferro. Tá vendo os dois brigar, ele não quer saber de briga não. O negócio é cair fora. que é a situação que ele está ali. Tadinho, né? E lá vai ele, equilibra nas duas patinhas dianteiras vai embora. Acostumou já, né, véio?